Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Então, depois de duas semanas aí com a ilustre presença do nosso querido Laender Alves, o Google do Excel, voltamos à programação normal, certo? E então, com o Lord Botãozinho aqui. Então, o que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, pessoal? Funções de arredondamento. É lógico que todo mundo sabe fazer arredondar para cima e para baixo. O que nós vamos tentar trabalhar hoje é arredondar personalizado, ou seja, a partir de um determinado decimal que der, a gente vai mandar para cima ou para baixo. Temos recados? Além de se inscrever, lá, lá, lá, lá, lá. não, então toca a vinheta, prego o pau, derro na boneca. Então, beleza, antes da gente dar início, propriamente no desenvolvimento do exercício, né? Este final de semana foi aniversário da minha princesa, Maria Duarte, da minha filha, de 8 anos, né? Um beijo pra você, meu amor, e você tá falando com os vídeos do papai tá muito chato, então hoje eu preparei uma surpresa, manda aqui, ó. Aqui, ó, que nós temos aqui. Uma tal dessa LOL, né? Que ela fica vendo os vídeos, depois... Tem como abrir o meu YouTube pra ver a quantidade de merda que fica aparecendo pra mim? Então, como o meu vídeo tá chato, Maria, hoje o papai vai abrir uma LOL pra você. Então vamos começar com essa porra aqui. Não vai. Oh? Uhum. Ah, eu tô abrindo no lugar errado. É. Vamos ver o que é esse troço. Nossa, já pulou um negócio aqui. Cada camada tem uma surpresa. Quando tem um ventilador e uma menininha, é o quê? Será que ela é calorenta, igual eu? Pra provar que o ar-condicionado, né, aqui não funciona, é uma merda. Até a LOL veio com essa porra. Vamos lá. Parece que eu tô descascando cebola, velho. Mais um negocinho. E aí já tem um negócio aqui. O que será que é? Chicletes? Só falta chiclete, você paga cara pra caralho dessa porra. Hein? Uma mamadeira. Puta merda velho, não, não para de sair essas coisas, ui, eu só acho que eu rasguei um trem aqui, ó, olha, tem os adesivinhos aqui, ó, onde que eu tô aqui, ó lá, e acho que a gente tá chegando no final, olha, tem mais um negocinho aqui, o que, que que é isso, um sapatinho, você fica tranquilo que daqui a pouco não é fala de Excel, ô oh, caralho, será que chegou agora na maldição? Não, tem mais negocinho aqui, ó. O que, que é isso aqui? É uma roupa. Isso aqui é logo? Acho que não, né? Vamos ver então o que, que tem nessa cebola. Ah, eu vi isso aqui. Essa salsinha serve que elas colocam um tipo de bolsa para ficar transportando. Nossa, vou gastar mais tempo abrindo esse negócio que fazendo um vídeo, velho. O que, que nós temos aqui também? Um óculos. Olha o tanto de porra que tem aqui, velho. E por fim, nós temos uma LOL colorida aqui, ó. Que nem a Casey tem cor pra tudo quanto é lado, ela vai aparecer aqui. Porque essa agora, ela está de Rastafari novo, uma mistura de Predador com Carlinhos Brau. Então essa daqui, Maria Eduarda, é a LOL que você vai ganhar depois que você ver esse vídeo, tá? Um beijo pro papai. Agora, puta, velho, eu não acredito que eu dinheiro essas coisas. Na minha época tinha a Caverna do Dragão, Cavaleiro do Zodíaco, né? Agora, as negaram... A... Nossa, e... puta, velho. Você que foi puxa, merda? Puta que pariu, Juliano. Sem pau. Nossa, velho. Ainda se fosse uma... Né, as armaduras douradas dos Cavaleiros do Zodíaco, não. Tem esse negócio aqui. Tudo bem, agora o que a gente faz com isso? Vou enfiar tudo nessa porra aqui. É de cagar sangue as coisas que a gente faz pelos filhos, O que eu vou falar pra você? Então, beleza? Depois da abertura da nossa LOL em homenagem à minha querida princesa Maria Eduarda, vou derrubar tudo hoje, a gente volta agora a falar... Dixel então, maravilha, o que nós temos no exercício de hoje, então, moçada? Eu tenho determinado o valor aí na célula B1, e eu quero fazer alguns critérios de arredondamento, certo? Não sei se vocês já passaram por situações assim, eu tô aqui ou aqui? Aqui, né? É que tirar a legenda aberta e fechada, eu fico que nem cebola na salada de fruta. Eu quero arredondar ele para cima ou arredondar para baixo, de acordo com a minha necessidade. Então, as três fórmulas mais conhecidas que a gente tem, apesar da gente ter truncar, uma outra coisa que o pessoal acaba utilizando, o basicão, o arroz com feijão que nós temos que conhecer, é isso aí, ó, arredo arrede, arredondar para cima ou arredondar para baixo. Isso daí, vamos ver o que, que tá na legendinha dele, ó. Ele vai arredondar um número até uma quantidade específica de dígitos. No caso aqui, eu vou fazer um o arredondamento, arredondamento, Jesus, para um número inteiro. Então, eu não quero dígito, não quero valores depois da vírgula. Então, eu vou colocar aqui o arrede, e vou colocar o valor de referência, que no caso aí tá na célula B1, que é o 5.30. Então, basicamente, a utilização é essa, você tem que dar o um ponto e vírgula. E agora, indicar qual que é o número... É hoje. É hoje! Então o que, que o Ared vai fazer, né? Você tem que indicar quantas casas você quer aí depois da vírgula. No nosso caso, minha cara Juliana, eu quero nenhum valor depois da vírgula, eu quero que o número fique inteiro, então a fórmula tá pronta. Olha que dificuldade, né? A Red. O 5.3 ele é mais próximo do 5 ou do 6? É mais próximo do 5, então ele vai jogar para baixo. Se aqui eu tivesse 5.8, vai arredondar para 6, tá lá o 6, deixa eu tirar o mouse da frente. Então o que, que ele faz? A partir do 5,5, ó, ele joga o valor para cima. Se você colocar aqui, ó, 5.49, aí ele vai jogar para baixo. Então notem que ele utiliza aí o meio como critério de arredondamento para cima ou para baixo. tá? Então basicamente o que o arred faz é isso. Além do arred, né? eventualmente, independente do valor que você tem ali, você quer arredondar ou para cima ou para baixo. E aí que nós temos essas derivações aqui que arredondam ou para cima ou para baixo independente se o valor é mais próximo do inteiro superior ou do inteiro inferior. Igual a arredondar para cima. Então a mesma ladainha você vai selecionar o valor a ser arredondado, ponto e vírgula, e vai indicar o número de dígitos que você quer depois da vírgula. Então eu não quero nenhum, né, vou colocar o zero e vou fechar o parênteses e vou dar o enter, vai arredondar para seis. Da mesma forma, né, vai arredondar agora para baixo, a função faz a mesma coisa, arredondar para baixo, né, do 5.49, ponto e vírgula, zero, fecha parênteses. Então, pessoal, basicamente, né, o que vocês têm que conhecer de arredondar é isso, isso resolve 99% das situações. Só que existem alguns casos que esse arredondamento né ele tem que ser personalizado imagine novamente aqui que eu tenho o valor 5.3 e eu falo assim olha se ele der 5.3 eu quero que arredonde para baixo. Se ele der maior do que 0,3, eu quero que arredonde para cima. Você está entendendo que eu estou aí personalizando o decimal que ele vai utilizar como critério de arredondamento? Porque no caso do arredondar para cima, deixa eu colocar que agora não enxerga porra nenhuma, ele arredonda para cima, arredonda para baixo, arredonda para baixo. E o arred ele utiliza um meio. Só que se você quiser personalizar esse meio, C. Você... 0.3, 0.7, o que você quiser, você tem que fazer uma pequena gambiarra e aí é que entra Lord Botton, Vamos lá? Primeira coisa que você tem que fazer é isolar o decimal do valor em questão. Vou colocar aqui, ó, decimal vai ser o quê? Você concorda comigo que se eu pegar o valor, que no caso é 5.30, e tirar dele, ó, e aí você utiliza uma outra fórmula que é o inteiro, né? O int, tá vendo ali, ó? Arredonda o valor para baixo até o um número inteiro mais próximo. Se você pegar esse mesmo valor e tirar o inteiro dele, quem que é o inteiro de 5.3 Juliana? Fala 5 alto cinco. né, final de semana foi seu aniversário, tá numa ressaca do caralho, né. Então o que que vai aparecer aqui né, que o decimal é o 0,3, se aqui em cima tivesse sei lá 7.9, qual que é o decimal, é o 0,9 e assim por diante, fazendo essa pequena gambiarra você isola quem que é o decimal e agora é que vem uma formulinha que a gente já trabalhou que vai aparecer em algum lugar. Deste vídeo, além da LOL, certo? É a fórmula C. Então, o que, que você vai fazer? Ó, você tem que colocar qual que é o critério de arredondamento que você quer. Então, o meu critério é o seguinte. Eu vou colocar aqui 0,25. Então, esse é o critério que você quer arredondar. Então, se o número der 5,25, isso para baixo, você vai arredondar para baixo. Se der 5,26, ou seja, o decimal for 0,26 para cima, você vai arredondar para cima. Valor arredondado. Arredondado. O botão. Aí, que beleza. Então como é que nós vamos fazer? Ó? Se o decimal encontrado for... Menor ou igual que o meu critério de arredondamento, certo? Eu vou arredondar para baixo. Quem que eu vou arredondar para baixo? Esse camarada aqui. Com quantos decimais aí, é? quantos dígitos depois da vírgula? Zero. Né? Então, se B6, se o decimal for menor que o meu critério, eu arredondo para baixo. Se eu não arredondar para baixo, o que, que eu vou fazer? Vou arredondar para cima, certo? Nossa, falei arredondar igual a minha avó. Um beijo para a dona Olga. Arredondar para cima. Tá vendo aqui? Quem que eu vou arredondar para cima? O mesmo valor, ponto e vírgula zero. Né? Fecha o parênteses do arredondar para cima e do arredondar para baixo e fecha Fecha o parênteses do C novamente aí. E eu vou dar o um Enter. Então, olha lá que maravilha, minha cara, Juliana. Por que, que ele mandou para cima o valor de 5.3? Porque se o seu critério é 0.25, né? E o seu valor aqui é 5.3, o seu decimal é maior do que o seu critério. Então, ele mandou... Para cima. Se eu falar que o meu critério agora é 0.4, o que que vai acontecer com o valor? Vai ser arredondado para baixo, tá aí o número 5, né? Então aí você consegue personalizar o critério que, pelo arrede, ele é 0.5. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Tanto da abertura da LOL, como aí do arredondar personalizado, beleza? Então aí, pau, chega o rei, tchau.